Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Prazer, eu sou Atleia Marino. Eu sou Oliveira Torres, eu sou a Cátia Brasil. Meu nome é Gabriela de Queiroz. Hi, Welcome today. It's a true honor to be here with you. de projeções com um grande público. O júri deste, deste ano selecionou o projeto Elas no Congresso, da revista As Minas. São duas coisas-chave, identidade e pertencimento.